Bom dia, irmãos! Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é um procedimento muito fácil e muito simples de se fazer. Sim, emagrecer é fácil, mas para as pessoas que não sabem o procedimento de como emagrecer é difícil, mas depois a pessoa entende e se torna uma coisa facilitada. Eu também peço a vocês para se inscreverem neste canal do YouTube. Sim, se inscrevam neste canal do YouTube que ensina você a como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. E logo logo eu vou te mostrar um blog e neste blog tem treinamento que te ensine passo a passo a como emagrecer de forma fácil, simples e correta e de forma eficientemente fácil. Exatamente. Isso.